bem? Estou aqui de volta no canal Ser das Estrelas, no programa Elevando a Frequência. E hoje eu vou começar aqui uma série de reflexões que o tema central eu deixei como simples assim. eu me vejo essa frase, assim, como tema, porque a gente vem... Estudando tanta coisa, aprendendo, buscando, avançar, né? Tanta coisa a gente ouve. Coloca até em prática, vai lá e pensa a respeito e vai buscando, quer melhorar. E volta e meia, tum! caramba, caí nessa de novo. Isso aqui eu já sei. Nossa, que chato. É... Até quando eu vou ficar repetindo isso aqui? Eu já sei, já ouvi isso mil vezes, de várias formas, né? E, e eu, eu volto e meia falo, nossa, isso é simples assim. É simples assim, eu já sei. Caramba, eu, chega, né? Já deu. E às vezes a gente fica, vem esse negócio de novo. A vendo você não lembra? Cadê? E aí? manda vamos lá. Sobe. Avança, manda lá, sobe mais um degrau. Caramba, você é tão simples, né? Então, é, eu achei interessante colocar esse tema central. E a cada semana eu vou trazer um tema que é inserido nesse É Simples Assim. né? Pra gente ir lembrando, porque são coisas que são simples assim. A gente já sabe. <risos> Mas, volta e meia a gente tem que lembrar que eu, eu entendo pelo menos para mim funciona assim cada vez que eu entro em contato novamente com um tema ou algo ele aprofunda ele vem no para acessar um outro lugar por quê né é, a gente vai entrar em contato com informações informações e a gente vai limpando né aquela famosa cebola que a gente vai tirando as cascas né as partes, aquelas camadas de cebola. E nós somos uma cebola gigante e infinita. Vamos limpando e cada vez que a gente vai acessando coisas ali, a gente tira uma parte e vai se aprofundando. Então, a gente não está não mais na, no mesmo lugar. Cada vez que a gente lê uma coisa, a gente ouve uma coisa, e aquilo, a gente permite que aquilo faça parte de nós, a gente foi para um outro lugar. Né? É, mesmo que ainda seja difícil colocar em prática ainda que a gente acredite que esse é o novo lugar é esse lugar que eu escolho estar é nisso que eu acredito mas ainda não consigo implementar totalmente porque a gente tem é uma, uma prática né uma um hábito é, muito é, arraigado muito concentrado ali de tanto tempo fazendo a mesma coisa que a gente, a gente volta às vezes retoma e eu acredito até que retome para ver é, de uma outra forma ver é, sobre uma outra, um outro ponto de vista ver coisinhas que a gente achou que estava tudo resolvido mas tem um pedacinho ali que ainda não não, não tava é, ainda 100% como a gente vai fazer uma uma uma grande limpeza, né? É, a gente faz primeiro aquele grosso, tá muito sujo, a gente dá uma geral e tudo. Depois vai fazer aquele mais detalhado, do lugarzinho, aquela coisinha que você tem que colocar ali, enfiar um palitinho. Você não vai fazer junto daquela faxina grossa, senão você não acaba. Você vai lá, um dia eu vou tirar pra limpar isso. Aí você vai lá, e vai, às vezes, precisa abrir, precisa desmontar, desaparafusar, ou às vezes passar um, uma coisinha fininha ali pra tirar uma coisinha. Então, é, é essa sempre que a gente revisita algo que a gente dá como já sei, ou já entendi, né? E muitas vezes volta lá para fazer de novo, enfim. É ao mesmo tempo aquilo é simples, se tornou simples. Muitas coisas a gente já ouviu e a primeira vez, conceitos, assim, gente nossa, peraí, não entendi nada isso aqui e a gente ficou batendo cabeça ali naquilo, não concordou, muitas vezes de primeira, nem de segunda, nem de terceira, <risos> teve que ouvir muitas vezes, né, e ouviu de outras pessoas, ouviu de formas diferentes, aí sim, foi aquilo, foi assimilando, assimilando, às vezes, anos depois, nossa, entrei em contato com isso, apareceu pra mim há tantos anos, e eu passei por cima, nem fez cócegas. Ah, eu até desconsiderei, achava isso uma baboseira. Não, não tinha nenhuma paciência para isso. E hoje eu já consigo perceber melhor, eu já entendo. Ou até mesmo isso já faz parte do que é pra mim. É o que funciona, como funciona. Mas ainda é preciso me aprofundar, me aprofundar mais nessa prática, né? Nessa, na consistência disso fazer parte de mim, né, da minha vida. Então hoje eu vou falar sobre é, o outro é o meu espelho. A primeira vez que eu vi isso, tem, já tem bastante tempo, eu achei desconfortável, muito desconfortável. Porque simplesmente nós... É, mesmo que a gente tenha uma, é, uma baixa autoestima, ou tenha muita crítica, autocrítica, o outro é o outro, né? Como diz aquela música, cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. Então, uh, é óbvio que entre ser o outro e eu, eu vou escolher ser eu porque, a princípio, porque eu já conheço, né? E por mais que eu veja que o outro tem, ah, mas é isso, tem qualidade, tem não sei o tem coisas que interessam, que eu gostaria de ter, ok, nem passa por aí. Mas é. Normalmente a gente olha com um olhar de julgamento, né? E quando a gente ah, é quando essa frase incomoda é porque a gente não quer ser o outro. Porque a gente olha com julgamento, vendo defeito. Vendo o que não gosta no outro, né? E aí, é, é horrível. <risos> Porque assim, como assim? Essa criatura né, que faz isso, que fala isso, que é horrorosa, é asquerosa, é, é, é abominável, sei seja lá o que for, todos os piores adjetivos que a gente pode colocar, sou eu. Como assim como é que isso esse ser me reflete reflete o que eu sou né então as primeiras vezes foram muito difíceis foi um conceito que veio durante bastante tempo eu vi como falei foi uma das coisas que eu ouvi de várias fontes de formas diferentes é, para eu ir entendendo melhor. Volta e meia, voltava lá, mas peraí. Sim. Vamos ver, entender isso aqui melhor. Né? E hoje, para mim, eu quando eu falo isso, eu poderia botar a frase simples assim. <risos> para mim, hoje, é simples assim. Não que seja necessariamente confortável ainda, né? Porque, é... Quando você vê algo no outro que ainda não, não gostei, não gosto. É, poxa, então onde tá isso em mim? Mas hoje eu, é, é, para mim já é um exercício. Tipo, hum, ai, se eu tô vendo isso no outro, é porque onde é que tá isso em mim? Eu troquei, né, de tanto... É estar em contato com essa informação e entender, buscar entender, né? fazer esse exercício consciente, porque a gente precisa também ter interesse em fazer, né? Senão, você deixa pra lá, né? como qualquer atividade. Se você quer aprender a nadar, se você quer aprender a andar de bicicleta, você vai ter que ralar ali, vai ter gente que faz mais dificuldade, vai ter gente que vai ter que ralar. Não precisa ser nenhum atleta, nem fazer tudo perfeito, mas se você quer fazer minimamente aquilo de uma forma razoável, você tem que investir, né? Se dedicar. Então todo aprendizado precisa de uma dedicação consciente. A gente está ali investindo em eu quero aprender isso, eu quero entender, eu vou aprofundar, eu vou entender. Então isso é isso é é um conceito que ainda incomoda mas eu, é, é simples pra mim, porque eu eu entendo como, já como funciona essa essa logística, né? Essa engrenagem, só que é desconfortável, né? Por quê? Porque a gente não tem é, a coisa de julgar. Vou dar um exemplo. Ah fulano dentro da sua casa, né? Fulano tem uma um hábito de ficar resmungando e você já não está mais nessa. Você já pode ter sido uma pessoa resmungona e hoje você escolhe não ficar mais resmungando. Você já mudou a sua forma de ver as coisas, você já entendeu, mas tem um sujeito que fica resmungando, né? E hoje aquilo te incomoda. Mas se você vê no outro, o que ainda daquilo é seu? Ah, porque eu já fui assim. Ok, sim. Tudo bem, você já pode ter sido assim. É, o quanto isso afeta né, o ambiente. O quanto aquele seu desconforto de ver aquela pessoa resmongando, aquela pessoa resmungona é, afeta você o quanto que você às vezes acha que você já superou aquilo não agora eu não faço mais isso eu sou ótimo eu não eu, eu, eu sou super positivo para reclamar que eu já sei que reclamar é você ficar ali remoendo aquele negócio e a energia fica né baixa e tudo mas será que você não faz isso internamente a sua mente ainda não fica com aquele padrão em algum momento ativando aquele aquela maquininha aquela molinha que fica ali rodando de resmungação será isso é só um exemplo né então muitas vezes a gente vê no outro é, e aquilo incomoda se incomodou, olha. Olha, porque tem algo ali ainda para ser olhado, cuidado, removido, acolhido, transmutado, resolvido. Né? Se não incomodou, se passou direto, é porque tá tudo bem. Já tá Resolvido pra você. né, Passo reto. Essa você já passou. né? Como aquelas questões de prova. Que essa aqui, tchiu, nem, pa, nem lembrava mais. Porque é muito rápido. E tem aquelas questões de prova que você fica ali. A hora tá passando tu não sai. <risos> né? Tem as molezinhas. Tem as médias. E tem aquela que, porra, você não sai dali de jeito nenhum. É, é isso. Né? É o... A, o... No, o... O nosso inconsciente vai nos trazer pessoas, situações que nos mostrem o nosso interior espelhado ali, ó. Tá aqui ó, refletido. Pra quê? Pra que a gente possa ver. Se a gente tá num processo de avançar, de evoluir, de, de, de tirar esse monte de tralha, de crença de coisas que a gente já, já incomoda a gente, que a gente não acredita mais né a gente precisa tirar e, só que a gente às vezes não, não consegue ver porque tá ali no dia a dia tá lá acontecendo as coisas e, e a vida vai e a gente tem um hábito porque a gente nasceu, cresceu viveu a vida toda assim é assim, todo mundo é assim é, a, então, se não houver uma coisa ali mostrando pra gente que, que tá desconfortável, a gente não muda. Então, se a gente vê alguém violento na nossa frente, seja conhecido ou seja desconhecido, uma situação, né, uma cena que você vê em algum lugar e aquilo te Incomoda, te comove, onde está aquilo em você? Mas eu não sou uma pessoa violenta, não? Não há, onde há um pensamento de violência, onde há um sentimento de violência dentro de você? Né? A gente vê isso o tempo todo. É, quantas vezes a gente não tem? O ímpeto de ser violento, de pegar esse fulano, vou não sei o que, aí se eu pudesse... A gente não tem, mas é, lá no, no nosso mais íntimo pensamento, lá no nosso mais, nosso mais íntimo sentimento, será que não tem? Será que você não gostaria que, aquele, que alguém... Ou numa situação, outra qualquer, aquela pessoa sofresse um ato de violência, você não, não, não tem um pensamento violento. Então, é, é muito desconfortável entrar em contato com essa informação, né? porque a gente tem, uma, tem assim aquela tendência de nossa, eu sou legal, sou ótima, maravilhosa, eu sou maravilhosa, eu estou aqui evoluindo e eu sou o máximo, mas eu ainda tenho um monte de coisas guardado, guardadas aqui. E se eu não abrir, olhar, ver, descobrir? Na verdade, descobrir a gente já sabe, né? É que está lá tão escondidinho, tanto tempo guardado que a gente não lembra. Se a gente não abre, não olha, fica lá. Fica lá. Tem coisa que fica até apodrecendo, né? Fica azedando, tem coisa que fica mais dando empoeirado. Então, um dia, se, se aquele, aquele baú abre, nossa, vem à tona, a gente fica doido. Então, é, é, a vida vai nos mostrando, vai nos trazendo pessoas, situações, pra ir mostrando. Pra gente, ó, olha isso aqui agora. Olha, olha aqui, eu vou te botar um espelhinho. Aí você vai lá e olha. Ah. Tá bom, ok. Entendi. Ou então não entendi, porque às vezes a gente não entende. A gente não quer ver. Às vezes é muito desconfortável. Mas vamos olhar com carinho. Porque não tem a coisa assim. É, é, coisa bonita, tá? Vamos lá. É, você é uma pessoa tão isso, tão aquilo, tão bondosa, tão maravilhosa, tão inteligente. Né? A pessoa faz um monte de elogio, aí a outra fala assim: Ai, são seus olhos. Não é? Não, a gente não cansou de ouvir isso quando a gente era criança, assim, essa, essa frase: né? São seus olhos. É, e aí, o que você vê no outro está em você, também coisa boa. Né? você também, não é só coisa ruim não né então pelo menos tem de consolo Pô, eu, eu, se eu vejo bondade no outro tem bondade em mim, onde está a bondade em mim se eu vejo generosidade se eu vejo amor se eu vejo compaixão no outro se eu me emociono nesses momentos isso tem tá em mim também. Então, por que, que eu aceito? Né? Tem gente que não aceita. Não aceita ver que em si tem o um belo. É, é complicado. É dolorido também ouvir isso. Mas tem gente que não aceita. Não, bonito é no outro. Em mim não tem bonito. Ah, não. Eu não sou assim, não. Não é mole, né? A gente é um monte de, de crença, e assim, um monte de coisinha para ajustar. Então, pra gente ajustar, a gente recebe de presente. Eu entendo como um presente muito amoroso, muito amoroso, do universo, de Deus, do nome que cada um quiser dar, né? Do nosso eu superior que cria, né? Essas oportunidades, nós criamos essa oportunidade de termos à nossa volta todo o tempo, esses espelhos, esses espelhos para que a gente possa se ver. E aí é uma excelente oportunidade, se não for a melhor, de exercermos compaixão Compaixão por nós. Compaixão pelo outro. Né? Porque se eu vejo no outro o que está em mim, então eu posso ter compaixão por mim e também pelo outro. E aí, se eu treino, se eu começo a fazer esse exercício consistentemente, como se fosse um exercício físico, uma malhação, que vai na academia, aí primeira vez que eu vou, ai, tá doendo, ai, não sei que que difícil, ai, não sei o que, hoje eu vou, vou fazer só 10, tô morrendo. Ai, semana que vem você faz 15, daqui a pouco você tá melhor. É exatamente isso, um exercício consciente vai doer, vai incomodar. Mas conforme a gente vai fazendo, a gente vai experimentando, treinando e Ampliando a nossa capacidade de não mais julgar e de ter compaixão pelo outro. Porque a partir de um dado momento, quando a gente está mais consciente nesse exercício, a gente não vai mais ter que tacar pedra nesse espelho. Porque sou, sou eu o espelho. O outro sou eu. Eu sou o outro. Então. Eu vou me tacar pedra? Eu não vou mais querer fazer isso. Eu vou compreender que eu já tô, eu já tive naquele lugar. Talvez naquele momento eu ainda não consiga reconhecer que aquele ato, aquela, aquela emoção que eu vejo no outro está presente em mim. Mas já adiante, irmão, se eu sei, se eu trago para mim a consciência de que o outro é o meu, eu, né, o espelho do que eu sou, eu, eu posso olha, não, ainda não captei, ainda essa aqui não, foi forte demais pra mim ainda não consigo, mas tá bom, então não vou mas eu também não taco mais pedra né, porque aí agora eu vou ficar com aquela informação, pô eu não, ainda não entendi, mas vou ficar com essa informação aqui porque algo tem aqui pra mim e aí vai vir uma outra oportunidade para você descobrir o que que aquela informação que apareceu através de uma outra pessoa chegou para você, né? Nós estamos sempre no lugar certo, não existe acaso. Então, por mais difícil que seja isso, a gente está... Onde tem que estar? Na hora que tem que estar. Nem antes, nem depois. Então, se tem uma situação, acontece uma situação, pode ser um pisão no pé. Alguém pisou no teu pé. É, o outro estava ali e você também. Então, o, ele estava com o pé para pisar no seu e você estava com o pé para ser pisado. Né? É, é estranho. A gente não quer assumir esse lugar. Né, de estar fazendo parte disso, mas a gente faz, e é assim, é simples assim, o não, não, não é simples, a gente não considera simples quando a gente tenta fugir, né, eu não quero, não quero, não, isso aí tá demais pra mim, eu não sou isso, eu não admito, eu não quero, e ok, tá tudo bem, não precisa brigar, ok, respira, não tem problema, mas quanto mais a gente tiver tranquilidade, consciência, assumir a responsabilidade de quem nós somos, do que a gente está fazendo aqui, e escolher ver com amorosidade, com gentileza, quem nós somos, a gente vai avançar muito e vai ser rápido. Porque hoje, a gente está muito mais consciente, as coisas as estão as assim, ó, uma velocidade muito rápida, a cada hora, se você estiver atento e presente no, nos seus momentos na sua vida, no que está acontecendo, é insight atrás de insight, você vai descobrir, nossa, caramba, mais um, nossa, uau, hoje está, não precisa doer. Não é pra doer. É, é você ver, é, é como se você estivesse vendo um filme. E aí você fala, nossa, eu sou capaz disso, eu sou capaz de sentir isso. Eu sou capaz de pensar isso. Sou, ok. E entrei em contato. Tá bom. O que eu faço agora para transformar isso? Eu não escolho mais sentir isso. Eu, eu escolho me liberar disso aqui. Né? Isso, eu, eu não quero mais que isso faça parte. O simples fato da gente tomar consciência daquilo que nós somos de verdade, sentir, ver, entrar em contato, deixar aquilo ser, fazer parte mesmo total, Entendi, tá aqui. Isso aqui agora eu sei, já entendi, faz parte de mim. Isso já é a chave da mudança. Muitas vezes, muitas vezes, a gente vira a chave ali, passa, a gente se transforma naquele momento. E isso acontece não só como formas de agir, como formas de ser, mas também de sintomas físicos que a gente deixa de ter, a gente muda, inclusive o nosso corpo, simplesmente por tomar consciência profunda e clara de quem nós somos, o que a gente está fazendo, por que a gente é capaz, o que a gente está sentindo. Então, receba essa informação não como uma crítica, não como uma coisa pesada, não como uma dor, não como um castigo. Nada disso, absolutamente isso é um presente, é um presente. O presente de nós descobrirmos, lembrarmos na verdade. De nós lembrarmos quem nós somos. É tirar aquelas camadas, é abrir, tirar aquela roupa gigante, sabe assim, no Natal, <risos> a gente estava passeando e tinha aqueles parques de Natal e uma hora tava, a gente estava longe ainda, andando, estava chegando numa praça e tinha. É um urso panda gigante Um cabeçou assim, um gigante Daqui a pouco o panda foi assim uuuh, Murchando E quando a gente chegou mais perto Tava lá já um urso panda murcho No chão e era um cara que tava dentro Eu achei tão engraçado né Porque a gente olha, é O um urso panda, quem é que tá lá dentro? Não, é um urso panda enorme, gigante E, né? e era simplesmente um cara que tá ali e, Então A gente se descobre a gente tira essa fantasia, essas camadas gigantes de coisa que não somos nós. A gente não é ódio, não é violência, não é truculência. A gente não é inveja, a gente não é raiva, a gente não é competição. A gente é outra coisa, a gente é amor, a gente é verdade, a gente é paz. Só que muitas vezes, né, a gente está com esse negócio gigante amontoado, uma pilha, uma montanha desse monte de coisa, de julgamento, de crença, que faz a gente ser de programação, vidas e vidas, e nessa só nessa vida, né, a gente aprendeu, caramba, enfim que tem que bater, que tem que gritar, que tem que... É, mandar aquela a boca, que tem que é, se esconder, que tem que mentir. Pô, a gente aprendeu isso. A gente veio já assim, nasceu essa historinha toda aí. Desde que a gente tá aqui. Então, vai desfazer isso. Vai tirar essa fantasia toda, esse monte de maquiagem, esse monte de meia calça. Não dá trabalho desmontar esse negócio. Dá trabalho. E esses espelhos, essas pessoas estão ali mostrando pra gente, olha, mostrar assim, ó, isso aqui eu não quero mais. Oh, isso aqui tá aqui dentro, mas eu não quero mais, não, isso aqui não. Isso aqui, ó, já era. Tá ruim. Eu quero outra coisa, né? Às vezes, se a gente não tem esse espelho pra ver, tá lá, tá escondido, tá agarrado, sei que, tá nas costas, né? Não vou ver? Eu não vou ver. Vai ficar lá. Então, receba como um presente. Quando aquilo te incomodar no outro, quando você, seja lá quem esse outro for, pode ser dentro da sua casa, pode ser um vizinho, pode ser alguém na rua, pode ser alguém na televisão, um desconhecido em qualquer situação te incomodou, para, não ataca, ou pelo menos tenta de primeira, pode ser que você não consiga, mas vem lembra dessa frase e começa a fazer diferente, começa a buscar onde estaria isso em mim, e se estivesse em mim, eu gostaria de deixar isso em mim? Como eu posso fazer para isso não ficar mais em mim? Como que eu posso me despojar disso? Me libertar disso? Já que isso reflete o que eu sou? Esse ser? Essa experiência? Se está em mim? O que, que eu posso aprender aqui? Para que eu me liberte disso? Faça essa pergunta. Faça essa pergunta. Vai vir a consciência. Não, pode não ser naquele momento. Mas entre em contato com essa informação. E eu te garanto. Te garanto. Por experiência própria. Vão vir coisas. Extraordinárias. Muitas transformações. E ó. Não demora. E cada vez mais, cada vez mais que você fizer, você começar a ficar mais treinando. Mesmo que seja desconfortável, eu não tô garantindo que vai ser só flores, delícia, maravilhoso, lindo não. Às vezes você fica desconfortável. Aguenta, vai lá. Lembra que é um presente. Ai, mas esse presente, hein, vou te contar. É... Presente com embrulho estranho. Como é a frase que, eu, que agora eu, eu criei e falo. <risos> Presente com embrulho estranho. Mas receba. Receba. Porque é você. É você tirando esse monte de tralha que está si, em cima, em volta, para você acessar a sua melhor versão. A versão amorosa. A versão da paz, da generosidade, da compaixão da gentileza, da empatia, do amor, que é o que nós somos e é o que nós viemos fazer aqui. Simples assim. Um grande beijo.